Bem-vindos, ao da Gnerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados para o mês de dezembro, então fica ligado aí! E antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E no dia 5 de dezembro estreia o filme As Golpistas. Bom, e esse é um filme inspirado no artigo The Hustlers as Scores, da Jessica Pressler, publicado pela New York Magazine. E conta a história de algumas strippers que se juntam pra enganar os antigos clientes delas, cheios da grana ali de Wall Street. Ah, e nesse dia a gente também tem a estreia do filme Brooklyn Sem Pai Nem Mãe. E aqui a gente vê que na década de 50, ali o Lionel é um detetive particular com síndrome de Tourette que tá investigando a morte do amigo dele, o Frank. né? E ele começa a encontrar algumas pistas. É, esse filme ele é baseado no romance com o mesmo nome do Jonathan Lethem. E esse filme é escrito, produzido e dirigido pelo Ed Norton. E no elenco também tem o Bruce Willis, Alec Baldwin e William Defoe. E no mesmo dia vai estrear o filme O Juízo. Oh, e aqui nesse filme brasileiro, uma família se muda para a casa herdada do avô, que fica ali numa fazenda, né? E lá eles descobrem que essa casa ela é assombrada por escravos, que estão ali para se vingar da família. É, e o elenco ele é bem conhecido, tem a Fernanda Montenegro, Carol Castro, Lima Duarte, Felipe Camargo e a Fernanda Torres. aí oh, no dia 12 de dezembro tem estreia de um filme que parece bem diferente ali, entre Facas e Segredos. E esse é um filme inspirado ali na obra da Agatha Christie, que eu adoro, né? Então, assim, minha expectativa ficou muito alta. É, esse filme, ele conta a história de um romancista ali, que é o Harlan Froben, que é encontrado morto depois do aniversário de 85 anos dele, né? Aí o detetive Benoit Blanc é recrutado para investigar o caso, né? Ele examina ali uma rede de mentiras para descobrir a verdade por trás da morte prematura do Harlan. E no elenco tem o Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis e a Tony Colette. Oh, outra estreia que tem nesse dia é o filme Crime Sem Saída. É um filme que já foi adiado algumas vezes né? e finalmente vai sair agora dia 12, segundo a distribuidora. né? Então vão rolar sessões já a partir do dia 5. E esse filme de ação é com o Chadwick Boseman, o nosso querido Pantera Negra. E nesse filme, um policial de Nova York ele recebe uma tarefa. Ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está barbarizando ali na cidade. E quanto mais ele avança na investigação, mais ele percebe que esses assassinatos estão ligados com a própria corporação e no mesmo dia vai estrear o filme natal sangrento nada mais gostoso que um climinha de natal né é só que aqui nesse filme o campus de uma universidade ele vai ficando cada vez mais vazio né? com os estudantes voltando pra casa pra ver a família e aí um assassino faz a festa ali com vários estudantes que começam a morrer e nesse dia também vai estrear um filme brasileiro né o filme veneza e aqui nesse filme né? a gente vai acompanhar a vida da gringa que é a dona de um bordel que sonha em voltar Voltar para Veneza e reencontrar o amor da vida dela. Ela carrega meio que a culpa de ter abandonado esse antigo amor né, e vai assistir para as meninas que trabalham com ela. Realizarem esse sonho No elenco tem o Eduardo Moscovis, Adira Paz, Carol Castro e Daniele Vinitz E em breve já vai ter análise aqui desse filme no canal E no dia 19 vai estrear Star Wars Ascensão Skywalker Bom, e esse é o episódio final né, da saga Skywalker Então a gente vai ver o desfecho dessa história que a gente ama demais Eu tô muito ansiosa pra ver esse filme Bom, aí nesse dia também tem estreia do filme Cats E esse filme é a adaptação da peça musical da Broadway eu tô animadíssima com a trilha sonora, que é incrível, né? Eu já fiquei toda arrepiada com o trailer, mas confesso assim é que o que me preocupou foi o visual que eu confesso que eu achei um pouco estranho. É, tem ali algumas situações bem estranhas, né? que funcionam muito bem pro teatro, né, mas as pessoas meio gato, assim, numa pegada real, pro cinema talvez precise de mais alguns refinamentos, né. Pelo trailer, deu pra ver uma animação de corpo de gato, com o rosto dos atores, então, pareceu um pouco estranho, né, mas vamos ver melhor ali no filme. E no mesmo dia vai estrear A Batalha das Correntes. É o filme que conta a história da disputa entre o Thomas Edison e o George Westinghouse sobre como deveria ser feita a distribuição da eletricidade. Né? O Thomas Edison ele sugeria né, que fosse uma corrente contínua e o George Westinghouse ele já sugeria que fosse uma corrente alternada. É, no elenco tem o Benedict Cumberbatch que é um ator que eu gosto bastante né e o Michael Shannon. E aí outra estreia que tem nesse dia é o filme Playmobil. E ali quando o Charlie, né, ele desaparece no universo do Playmobil, a irmã mais velha dele, a Marla, vai embarcar numa aventura pra trazer ele de volta pra casa. E a animação, ela parece ser bem feita e bem engraçadinha. E no dia 26, estreia A Hora da Sua Morte. Burre, aqui nesse filme, né, as pessoas, elas baixam o aplicativo que promete prever o momento exato da morte de cada um, né, e o, o aplicativo, ele acaba viralizando. aí ah, a enfermeira Queen, ela resolve baixar também, e no app aparece que ela só tem mais dois dias de vida. E quando a contagem regressiva começa, coisas sombrias passam a acontecer e ela precisa lutar contra o tempo para sobreviver. E no mesmo dia estreia O Último Amor de Casanova. E aqui nesse filme, o Casanova, que é conhecido por gostar de cair na gandaia, ele chega em Londres depois de deixar o exílio. É, e lá ele conhece a Marianne de Charpion, que é uma mulher bem jovem ali que atrai ele demais, né? Tanto que ele deixa essa vida de bagunça aí de lado pra conquistar ela. Bom, e agora vamos trazer pra vocês as estreias aqui do Netflix. Bom, então, e aí no dia 3 a gente tem o filme A Primeira Tentação de Cristo, né? Que é o especial de Natal do Porta dos Fundos. E esse é um filme de comédia bem avacalhado que vai contar a história de Jesus com uma ótica muito louca. Então, pra quem gosta desse tipo de humor, vale a pena conferir. E esse filme conquistou o M há alguns dias. E no dia 6 estreia a História de um Casamento. E esse é um filme com a escala de Johansson e o Adam Driver, né? E ele conta a história de um casamento que acabou e a família se manteve unida, né? E pareceu ser um filme bem legal ali pelo trailer. Bom, aí no dia 9 a gente tem a estreia do filme Reunião de Família Natal Especial. E esse é um especial de Natal que pareceu ser bem leve, bem engraçado. É, aqui a gente vai acompanhar a dinâmica de uma família ali que tenta unir o grupo de canto pra participar de um concurso, né? E no dia 13, estreia Esquadrão 6. Que é um filme de ação, né? Onde cada integrante do grupo foi escolhido pelas habilidades que tem, né, para apagar o seu próprio passado e mudar o futuro lutando contra o crime, né? E esse é um filme com o Ryan Reynolds, né? Eu tô curioso pra ver esse filme aqui, né? E é bom lembrar que esse é o mesmo do The Game Awards, que é ali o Oscar dos Games. Bom, e tá rolando aqui no canal o Rolando do The Game Awards, né, valendo um gift card de 200 reais de Playstation Brasil ou Xbox Brasil, né? Então o link dessa promoção aqui do canal tá na descrição desse vídeo. E aí, galera, desse mês de dezembro, qual foi o filme que vocês se empolgaram mais? Comenta aqui embaixo pra gente saber, Dê um like nesse vídeo. E até a próxima!